Thank you. Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal! Quem nunca tentou fazer um arranjo diferente para o violão, né? De um outro instrumento, da sanfona, de um cavaquinho, qualquer outro instrumento, mas já tentou tocar no violão? Quem nunca, né? Hoje eu vim falar sobre isso, sobre a gente respeitar o nosso instrumento violão, porque ele tem as suas características. Ele tem o seu timbre e ele tem a melhor forma de ser tocado. Então não adianta nada eu querer fazer um arranjo. Que é para um outro instrumento, de uma forma que o violão não vai aceitar. Ou que a gente vai sofrer muito para estar tá tocando. Então a dica que eu tenho para trazer hoje é essa. É, respeite sempre os limites do seu instrumento e procure a melhor forma e o melhor timbre para conseguir o som nele. Por exemplo, essa música. Ela é tocada na sanfona muito rápida, né? Que é aquele, aquele puxado de fole, Bem forte. E aqui a melhor forma que eu achei pra tocar ela é fazendo aqui ó, o dedilhado com três dedos. No vídeo passado eu estava falando do dedilhado com dois dedos. Nesse, nessa música eu tenho que fazer o dedilhado com os três dedos para conseguir tocar ela. Por causa do, do jeito de tocar o violão. Não consigo fazer aquele puxado de folha. Então a melhor forma que eu achei aqui foi fazer esse dedilhado aqui, ó. faço assim, ó, anelar, médio, indicador, tocando junto com o polegar. Então eu toco esses dois aqui junto e volto, ó. Tá vendo, ó? Ó, tocar aqui no violão. Aqui eu vou colocar eles, todos os três aqui, em vez de colocar um em cada corda, eu vou colocar todos os três na mesma corda. Na primeira corda aqui, ó, os três estão na primeira corda. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. <música> Tá vendo? Todos os três tocando a, a mesma corda, a primeira corda. E aí, junto com o polegar no primeiro toque, ó. Quando eu vou pro ré aqui, eu tenho que subir para a segunda corda, ó. E aí eu vou pro ré, subo para a segunda corda. E a outra parte que foi bem difícil para mim conseguir tocar nela foi essa daqui, ó. Aqui eu decidi fazer o quê? Um arpejo para conseguir chegar na melodia mais próxima, ó. Tá vendo? E até por isso que é muito bom você fazer o quê? Você mesclar os sons, os sons do instrumento no arranjo Sempre que você for fazer o arranjo, você coloca sons agudos ou grave. Aí você mescla o grave com o agudo e aí bota médio também, entendeu? Por isso que eu optei também por fazer esse arpejo aqui em cima. parte eu faço um arrasco, ó. Aqui eu dou dinâmica na música, ó.